Eu sempre quis que o The Car Lounge fosse a comunidade que eu sei que aprecia os conteúdos do The Car Lounge. Nunca quis ser o canal mais visto em Portugal. Nunca quis pensar que vou fazer este vídeo que agora vai chegar a 300 mil pessoas. Bem, fiz o vídeo como eu queria vê-lo se fosse eu a ver aquele conteúdo. Sempre foi essa a minha premissa. E toda a gente me perguntava, mas como é que tu não tens mais subscritores? Mas como é que tu não tens mais Pá, Poucos mais bons. São os que eu sei que gostam de ver estes conteúdos. E quando eu fiz o vídeo de encerramento, Pá, eu tenho 450 comentários de malta a dizer. És o melhor, és o melhor, és o melhor. Não sei o que estou a dizer, está lá escrito. Tu. És o melhor, és o melhor, és o melhor. És o... Volta, volta, volta, volta, volta, volta. Portanto, isto para mim é a missão cumprida. Claramente.